Se o Bitcoin é a criptomoeda mais conhecida, isso você já sabe. Talvez o que você não saiba é que existem várias criptomoedas que são negociadas por milhares de pessoas em todo o mundo e a maioria delas valorizaram mais de 500% nos últimos anos. Para começar a investir em criptomoedas é simples, você só precisa entender o básico. Primeiro, escolha uma criptomoeda com propósito e guarde com segurança. Se você entende de tecnologia, poderá guardar suas criptomoedas em uma Exchange, computador ou até mesmo em seu celular. Mas cuidado! Se perder sua senha, sua Exchange for hackeada, precisar formatar seu computador ou mesmo ter seu celular roubado, você perderá tudo! Mas não se preocupe, caso você não entenda de criptomoedas e não sabe lidar com a tecnologia mas quer investir com segurança, conheça a UHPM. Na UHPM você tem a informação que você procura, a segurança que você precisa, a liberdade que você merece. A UHPM é o primeiro criptobank 100% seguro e regulamentado na Alemanha, de acordo com as regras de um banco, e ainda conta com um programa de fidelidade incrível. Enquanto suas moedas valorizam na UIHPM, você receberá pontos de fidelidade toda semana, como se fossem milhas aéreas. Quanto mais criptomoedas você guardar, mais pontos de fidelidade você receberá toda semana. Que poderá trocar seus pontos de fidelidade por produtos ou mais criptomoedas. Criptomoedas são aceitas em vários estabelecimentos e sites para você fazer compras, pagar faturas, recarregar celular ou mesmo enviar para outras pessoas via internet em qualquer lugar do mundo. Ou, se preferir, poderá vendê-las em várias corretoras ou para qualquer pessoa e receber em sua conta bancária em reais, euros, dólares, a hora que desejar. Mas atenção! Digamos que você comprou uma criptomoeda por 5 dólares. Fique atento. Só venda quando a moeda estiver acima desse valor. Poderá demorar 30 dias ou um ano. Não tenha pressa. A liquidez será de acordo com o preço da moeda no mercado. Conheça a UIHPM e saiba mais. Acesse nosso site www.wihpm.com Ou procure um de nossos promotores e faça seu cadastro agora. UI é como um banco, só que melhor.